Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler, nós estamos aqui no nosso quadro Viva Voz, nossa revista eletrônica e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do ADEC TV o pastor Gilberto, pastor da sede aqui do Tempo Central da Assembleia de Deus e o doutor Almir, Almir Lugon, Dr. doutor Almir ele é, ele é um irmão também né da igreja ele congrega na Batista Emanuel do pastor Alacrino, desde já né as nossas lembranças, um abraço para a Sra. Lacrino e também ele é delegada aqui na nossa cidade, em Caratinga. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cidadania, responsabilidade nossa como cidadão, né responsabilidade civil, responsabilidade moral e principalmente né sobre responsabilidade cristã, envolvendo tudo isso e vamos bater um papo com esses dois homens de Deus. Doutora Almi, seja bem-vindo. Primeiramente. Obrigado, muito honrado aí pelo convite. tá aqui participando. Espero contribuir aí da melhor forma. E o pastor Gilberto, né, pastor? Estamos sempre aqui, né, Carol? <risos> sempre aqui. E a gente é um prazer muito grande receber nosso irmão em Cristo, amigo nosso, né? É, nosso irmão doutor Almir, é amigo nosso e a gente é um prazer muito grande, doutor. Você estar tá aqui com a gente. Isso, isso é, um, é um prazer muito grande. Muito bom. Vamos falar um pouquinho? de responsabilidade, de cidadania, né, doutora Almir? Porque às vezes a gente fala essa palavra cidadania, a gente tem a impressão que ela é só... a gente vai exercer essa nossa cidadania só no votar, né? Na hora de eleger os nossos governantes. E ela vai muito além disso, né? Eu sei que ela vai muito além disso, né? Ela também... Nós exercermos, né? Sermos cidadãos, exercendo o nosso direito e também cumprindo os nossos deveres na sociedade. E quando se fala, vamos começar pelo governo, qual a responsabilidade do governo quanto à cidadania? É, então, a, o governo, o Estado, né, existe um, um pacto social, um contrato social implícito entre o cidadão e o Estado. É uma via de mão dupla, em que o cidadão, ele outorga, ele, ele entrega para o Estado a cuidar dos direitos dele, de cuidar da vida dele, e o Estado, em contrapartida também, ele tem que garantir ao cidadão é, esses direitos e garantias fundamentais. A gente trabalha muito com três pilares que o Estado tem que garantir dentro dessa cidadania, que é o quê? a liberdade, a dignidade e os direitos universais do homem, por exemplo, como a propriedade. Então, o, o Estado vai tutelar isso na, na vida do indivíduo. A, a nossa Constituição é uma Constituição que a gente chama Constituição Cidadã, porque ela tem um núcleo dela, inclusive esse núcleo é um núcleo imutável, que a gente chama de cláusulas pétreas, né? é, é a proteção do cidadão. Ela, a nossa Constituição ela foi ditada num período é, histórico de trauma da ditadura, né? o Estado abusou, é, violou os direitos do cidadão nesse período e aí vem editada essa constituição e ela tem como principal objetivo dela é o Estado tutelar, proteger esses direitos do cidadão em face do Estado. Então é, a República, ela é um órgão político em que o Estado serve o homem, não é o homem que serve o Estado. A gente tem que ter uma, uma, uma uma visualização de que o Estado serve ao cidadão. Não é o cidadão que serve ao Estado. Se não perde... A, na academia de polícia, por exemplo, eu dou aula lá na, na, na academia de polícia, a gente reforça muito isso aos policiais. Se um policial, por exemplo, ele agride um cidadão... Nós vimos algumas cenas na televisão, cenas deploráveis, em que os policiais, os trabalhadores na pandemia, tentando trabalhar os Estados determinando a força policial e policiais abusando. Eu explico para poli os policiais que o Estado, né, que a polícia faz parte do Estado, agindo dessa forma, perde até a essência de ser do contrato social. Porque eu, como cidadão, vou entregar minha vida para o Estado cuidar se o Estado não me garante o mínimo, que é o respeito à minha dignidade, à minha integridade. Então, nós precisamos entender que o, o papel do Estado é proteger o cidadão, é tutelar o cidadão dentro dessa cidadania. Né? Isso é muito importante, né, doutora Almir, né, a gente saber disso, né, que é o Estado que serve ao cidadão. E é aquela via de mão dupla sempre, né? E, e né, falando sobre responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Tá aí aquilo que eu falei no começo, tanto civil quanto social do cidadão. Agora, do cidadão. E aí o cidadão, em contrapartida, ele deve observar, obedecer as normas de convivência social estabelecidas pelo Estado. Então o Estado, para ter uma, uma convivência social tranquila, ele impõe certas normas. Por exemplo, crimes. Você não pode cometer crime. Porque se o Estado tem que proteger a propriedade, ele vai estabelecer lá, olha, se você é, subtrair uma coisa do outro, você vai responder pelo crime de furto, ou pelo crime de roubo, e aí você vai ter uma pena por isso, eu, o Estado vou te impor uma pena, já que você não está respeitando essa regra. Então, é dever do cidadão cumprir as normas de convivência estabelecidas pelo Estado. E cumprir também é, as normas de convivência em relação ao próximo. Né? Então, a gente tem que abordar também essa questão sobre o ponto de vista até cristão, que... O meu direito termina quando eu estou agredindo o direito do outro. É, nessa questão da pandemia, por exemplo, o Estado impôs algumas regras, algumas normas. E é nosso papel, enquanto cidadão, estar tá obedecendo essas normas. O é, uso de máscara, distanciamento, etc. Então, faz parte dos deveres do cidadão observar essas regras, de essas normas sociais impostas pelo Estado para uma boa convivência entre nós. Isso também é muito importante. E é aqui que eu entro um pouquinho... Faça essa pergunta para o pastor Gilberto, depois também gostaria que você respondesse. Almir, ser cristão, porque como cristãos estamos uhum. inseridos na sociedade, lógico, nos traz uma responsabilidade maior nessa cidadania, pastor? Sem dúvida, Carol. O é, é, é que eu acho legal, o doutor Almir falou uma coisa muito importante, que isso é uma vez de mão dupla. Né? Independente se eu conheço ou não de lei, a lei vai ser aplicada. Isso mesmo, doutor se eu conhecer ou não da lei, a lei precisa ser aplicada. Ah, mas eu não conhecia da lei, mas a lei já foi promulgada, a lei já foi editada, então é obrigação minha saber. Como ou sendo cristão, então há o ensinamento. Então a igreja sempre ensina em obedecer as autoridades, em estar de acordo com as autoridades, claro que não ferir no princípio da Bíblia. Não, não ferindo no princípio bíblico é um dever nosso cristão de obedecer as autoridades. Então a igreja ensina. Então todo cristão que tem um ensinamento, igreja, bíblia, né, ou vamos inverter, bíblia, igreja, e sabendo das suas responsabilidades como cidadão em um determinado espaço onde ele vive, ele precisa sim estar em conformidade com isso. É muito mais que um dever, é uma obrigação. É uma obrigação. Exatamente. Doutor Almeida, você também acha? Ou com pô? certeza, acho que a o nossa o nosso obrigação é maior enquanto cristão. Porque a gente tem um dever de amor ao próximo, né? Jesus falou lá, né? João 13,35, se eu tiver errado, pastor Gilberto, vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Então, se eu respeito o direito do próximo, eu estou amando ele, né? Ah, mas eu tenho uma saúde muito boa Vamos falar da questão da pandemia, né? Eu tenho saúde muito boa, eu sou atleta, então eu não vou usar máscara Mas e, e o meu irmão? E, que tem uma comorbidade, que tem uma, uma idade avançada Então nós temos que, que cuidar, nosso compromisso é muito maior Porque nós estamos também é, representando o um nome de Cristo né? Se a gente envergonha em uma posição, se a gente viola uma norma é, é o nome de Cristo que está, muitas vezes, ali. Ah, porque... porque as pessoas gostam de julgar, né? Aquele, onde de tal, é pastor e está... dedo, e né? Tá, é, é pastor e está tá estacionado no local proibido. Então, é um, é um dever, porque nós, estamos, nós temos que honrar o nome de Cristo, né? E, seguindo as normas... É, é, um, é um fator muito interessante a gente fala isso. Por exemplo, a igreja ficou fechada em dois períodos. Não é só a igreja, muitos estabelecimentos. Sim. A igreja também. também. E a gente é muito pressionado. Ah, mas tem que abrir a igreja. Ah, mas fulano está lá. Ah, é? Eu não queria ter fechado nenhum dia. Não é? Nós não queríamos ter fechado a igreja nem um dia sequer. Mas em responsabilidade, detrimento à lei, responsabilidade à, à, às esferas do poder, a igreja também optou de fazer isso. E isso também é uma demonstração de amor. Não é? Então isso não é radicalismo, falar assim, não, tal. não, isso é uma demonstração de amor. Isso é uma, eu vou falar assim que é uma equidade entre a igreja, entre as leis, as autoridades. Isso precisa ser levado a sério, tá? a igreja não pode brincar com isso. Né? E se a gente vê né, a Bíblia toda, a palavra de Deus, Deus sempre vem repreendendo desobediência, rebeldia. E se a gente infringe leis, lógico, que humanas, que são necessárias para a nossa boa convivência... É um ato também de rebeldia. Eu acho que contra o senhor também. Sem dúvida. Eu estou quebrando um princípio. Toda vez que eu quebro um princípio, eu estou passivo de uma pena. Então isso é fato. Isso é fato. Fato. E seja de uma forma judicial, de uma forma eclesiástica, isso é fato. Se eu quebrar, se eu infringir uma lei com relação à lei de trânsito, qualquer policial vai me parar e vai me multar. Assim como se eu quebrar uma lei de Deus, uma lei Divina, eu também ser, eu sou passivo de uma pena. Tá? Então isso aí isso é fato. Então por isso a responsabilidade do cristão é maior. É sempre maior, né? Eu achei sensacional nesse período a posição da igreja aqui dentro de Caratinga é quando até ocorreu um entendimento que poderia funcionar. Num período que estava mais crítico aqui na cidade, teve um entendimento que haver, haveria uma, uma abertura legislativa, de, devido a um decreto estadual, para funcionar. E as igrejas, pelo menos a grande maioria das igrejas aqui em Caratinga, decidiram pelo momento crítico que não era o um momento de funcionar, e ficaram por um período, mesmo em tese, sendo possível, e eu acho que deram um, uma demonstração dessa preocupação de amor ao próximo, de responsabilidade, de, de responsabilidade social, acho que... E foi um grande exemplo aqui dentro da nossa cidade. Realmente. E por um lado, né, os cultos passaram a ser online, né? Eu acho que já tinha muita igreja que fazia. Mas por um lado, assim, a gente conseguiu atingir muita gente também online, sabe? E até hoje temos os cultos online. Pelo menos, né? Estou dando um exemplo aqui da nossa. Por esse lado, teve um benefício aí, né, pastor? Eu estava falando com o Joás recente agora sobre isso, que olha o tanto que isso foi benéfico a igreja. Nós antecipamos, doutor, um projeto que ia acontecer daqui a 10 anos. Então a pandemia acelerou isso. Claro que para nós foi bom. Né? Não foi bom o fato de não estarmos congregados. A igreja não estava preparada para isso, como não estará em tempo nenhum. A igreja é o presente, é estar ali junto. Né? O contato e a igreja é para isso. A gente precisa estar junto, tem essa necessidade. Mas a gente precisou tirar esses proveitos num momento crítico. Então tudo isso foi, eu acredito que foi uma forma que a igreja achou em contribuir com o Estado, em contribuir com a própria igreja, né? E demonstrar isso de uma forma bem é, explícita à sociedade. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso trouxe benefícios, tá? E a gente é envergonhado mesmo quando a gente quebra uma lei. Não vai dar tempo de eu contar aqui, mas eu já passei por uma vergonha dessa que nunca mais na minha vida, por causa do estacionamento proibido, coisa que eu nunca fiz. O dia que eu fiz, o senhor... Me envergonhou. Ele me poupou da multa. Mas eu passei uma vergonha que... É só Jesus, tá? Que Realmente... Então, a gente tem que ter muito cuidado porque ela vem mesmo, né? Quebrou um princípio, quebrou uma lei aqui. A consequência, ela vem. É e baixo. isso é fato mesmo. E... Quando a gente fala, né? Vou sair um pouquinho aqui. Lá, no texto bíblico, né? Jesus fala para Pedro. Lá... Ali era um quesito de tributos mesmo, de impostos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas se a gente pegar e aplicar um pouquinho esse esse versículo, você acha que isso hoje engloba muito mais do que as so, questões só de tributos? nas questões de leis, de responsabilidade, de cidadania social? Uhum. Pergunto para os dois. Tá, é, é, é claro que o doutor vai falar de uma forma jurídica, é. né? e de uma forma cristã, é. cristã também, está apta disso aí, sem, sem ter o que Mas eu vejo que o cristão precisa estar... Debaixo dessas autoridades Sob a autoridade e não sobre tá? A autoridade maior para nós cristãos é a Bíblia Claro que a nossa Constituição Federal também Nós precisamos respeitar isso aí tá? O cristão não pode abolir isso Mas quando a gente fala De dar a Deus o que é de Deus Dar a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Isso vai muito além de simplesmente pagar um tributo De repente eu posso estar pagando um tributo Mas está pagando de uma forma lesada E aí? Então isso aí vai muito além Mas muito além mesmo e que está passivo de uma penalidade também, se tiver alguma irregularidade. É, eu acho que, sob o ponto de vista bíblico, que é, acho que a questão se resume muito à questão da obediência e desobediência. Os filhos do Senhor, a marca dele, ao meu ver, é a obediência. É, o primeiro Adão pecou pela desobediência. E o eu segundo acho. Adão, que é Jesus Cristo, ele veio para estabelecer essa obediência. E se essa obediência está derramada sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo, nós temos que demonstrar que somos cristãos através da obediência. Né? É, o povo lá no, no deserto também não entrou num lugar de descanso. Hebreus 4 fala que pela desobediência. Então, eu acho que enquanto cristão nós temos que mostrar que somos obedientes. Obedientes às leis de Deus e às leis de Deus de, determinam que sejamos obedientes às leis dos homens, às autoridades. Então, acho que isso, a marca nossa tem que ser demonstrar a obediência. É, é, só uma observação, Carol. Eu, eu acho muito legal é, é, esse bate-papo. Quando Paulo orientou a Timóteo ele deveria orar pelas autoridades, é bom a gente lembrar o contexto que Paulo faz esse mandamento, esse pedido, essa ordem a Timóteo. Ele estava orando no momento de perseguição. Orar por alguém que está perseguindo... É Esse era o contexto da oração pelas autoridades Caso diferente do nosso hoje Do nosso hoje né? Diferente Hoje não é essa perseguição como havia no tempo de Timóteo né? Dessa uhum. época lá do início da igreja não é, não é essa perseguição hoje Então hoje está mais fácil desse cumprimento Dessa, dessa, dessa ordenança desse, desse quesito orar pelas autoridades E é um dever nosso cristão Está fazendo isso aí Não só orando, mas também obedecendo as leis, as regras, que, repito, que não ferem a Palavra de Deus. Que não ferem a Palavra de Deus. Exato. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos para o segundo bloco, então vamos dar continuidade a esse papo. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado.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 de volta nosso segundo bloco aqui do às Voz, conversando com o pastor Gilberto e o doutor Almir. Almir, doutor Almir, Almir, toda hora eu falo de... De jeito. É, Agora vamos entrar no assunto pandemia. Falando de pandemia, né, nós estamos aí há mais de um ano vivendo essa realidade. Durante a pandemia, isso na sua opinião, as pessoas foram exercer essa cidadania, né? Aqui tá, tá assim, foram mais ou menos cidadãos, né? Uhum. Elas exerceram com responsabilidade essa cidadania? Olha, eu acho que de uma forma geral, sim. A gente consegue perceber na cidade aí, pessoas utilizando máscaras, é, mantendo distanciamento, é, respeitando as normas impostas aí pelo, pelos os decretos aí que nós estamos seguindo, eu creio que sim. É claro que nós vimos também algumas pessoas, principalmente aí comerciantes, né, desesperados para trabalhar, que alguns acabam, acabaram violando, a gente consegue assistir, violando as normas estabelecidas, mas eu acho que é um período que a gente tem que aprender também a analisar com uma ponderação, porque nós estamos vivendo uma situação excepcional e muitas vezes a gente chama isso lá no, no direito que, que é um, um grande conflito normativo, que é a colisão de direitos fundamentais. Então, nós temos direitos fundamentais de um lado e de outro, e se colidindo. Exemplo cidadão com o direito de ir e vir dele e do outro lado o direito à saúde então dois direitos fundamentais e eles estão em choque em alguns casos o indivíduo comerciante lá que ele está em desespero é a única fonte de renda da família dele é o comércio que está fechado e ele acaba no desespero ali abrindo o comércio é, sendo que a vida dele está em risco, a gente pode entrar em situações que no direito penal a gente chama de inexigibilidade de conduta diversa. Ele não tinha como é cumprir a norma porque ele estava colocando em risco a própria vida dele. Então, em alguns casos, o comerciante ele está violando a regra, mas porque ele está com a própria vida em risco. Se ele não abre o comércio, a família dele está passando fome em casa. Então, nós, enquanto membros do Estado... Nós temos que analisar cada caso Dentro desse contexto que nós estamos vivendo um contexto de anormalidade Para citar um exemplo Na segunda-feira, no meu plantão, à noite Foi conduzido um indivíduo pela, pela polícia lá Por policiais Que ele estava maltratando os cachorros deles Os cachorros deles estavam magros Teve uma denúncia E por maus tratos Hoje a pena está uma pena alta do crime Artigo 32 da lei na lei 9.605, uma pena de 5 anos, e chegou lá o um indivíduo, ah, meus cachorros estão magros, porque minha família está magra também, não estou conseguindo alimentar, estou em dificuldade financeira, não estou conseguindo alimentar a minha família. E aí, como que eu faço? Eu prendo o um indivíduo que ele está deixando de alimentar os cachorros para alimentar a família dele, então nós temos que dentro a analisar cada caso dentro sempre desse contexto de que o Estado serve de tutela ao cidadão. Sim. Então, não tem como eu prender esse indivíduo porque ele está em risco a própria família dele. Então, nós como operadores de, do direito, como membros do Estado, nós temos sempre que analisar a, as situações que nos são propostas sobre a ótica que o Estado protege o cidadão. Então, a gente já tem uma visão diferente de, antigamente, do delegado, de um indivíduo que, que vai só, simplesmente prender as pessoas, mas hoje a gente, é, a gente visualiza o nosso caso como o primeiro a tutelar o direito e garantir o cidadão. Então, aquele indivíduo que está sendo preso, a gente vai avaliar se isso foi feito de acordo com a, as, as normas, se foi feito de acordo com os valores constitucionais, então... É uma situação complexa e a gente tem que é, analisar essa complexidade para de, definir cada caso. Para definir cada caso. Mas, como o senhor disse, no geral, você acha que os cidadãos aderiram bem mesmo, sim, né? Sim, eu acho que sim. Essas normas, né? Esse uso de máscara, então. É, eu percebi, assim, que aderiram bem mesmo. Percebi que algumas pessoas mais idosas tiveram um pouco de dificuldade com a máscara. Meu pai era assim, era um exemplo, ele, ele dá muito trabalho por como usar máscara até hoje. Mas é, é, eu percebo que é a dificuldade de lidar com o desconhecido mesmo, né? nesse caso dele. A gente usa óculos, O é é um todos, é realmente... É, é Adaptado, é um, é um nova é um novo que a gente uma, tem que conviver. Né? Uma nova realidade. Mas... E voltando né, ainda nesse período de isolamento isolamento social, né, isso aconteceu muito, as nossas crianças até hoje, agora que voltaram algumas cidades, alguns estados às aulas, mas período de isolamento social, o índice o índice de violência aumentou, né e por que que isso aconteceu? Se aumentou? Olha, de uma forma geral diminuiu, não aumentou é por quê? As pessoas estão saindo menos de casa estão menos expostas aos criminosos. Então, os comércios, comércios muitas vezes estão fechando mais cedo, menos expostos aos criminosos, horários restritos. A gente tem que lembrar também que eventos de grande aglomeração, é, boates, shows, que, que gerar, geravam prática de crimes, principalmente por envolver o uso de álcool imoderado, uso de drogas, que fomentam a prática de crimes também, isso não tem... Acontecido uhum. já há algum tempo. Então, de uma forma geral, diminuiu. É claro que nós temos também outros crimes que não diminuem. Por exemplo, a, a violência doméstica. Acaba que é um, um momento em que as pessoas estão mais dentro de casa também. Aí, esse tipo de crime, então, a gente já tem um aumento. Mas, de uma forma geral, teve uma redução então, pela própria diminuição da exposição da população. Aí, nesse né, esse isolamento trouxe essa... Sim. E, pastor, nisso tudo, eh, o que, que o senhor percebeu da igreja, né, o papel da igreja, como tem se comportado os membros, como, no âmbito geral, nesses últimos eh, um ano e três meses, mais ou menos... Ó, oh, essa pandemia está dando uma peneirada, a verdade é essa. É, parece que até é uma forma grosseira de responder a pergunta dessa, mas a verdade é essa. A, pandem a pandemia tem dado uma selecionada. Então, gente, o que a gente está observando é o seguinte, é, quem estava assim, meio lá e meio cá, acabou ficando lá. E quem estava caminhando para um acerto, para um ajuste, está melhorando. A igreja, ela evoluiu. Evoluiu em que sentido? A igreja ela se sensibilizou nesse momento de pandemia, é, os verdadeiros cristãos estão ajudando mais. Eu li uma frase de um teólogo esses dias agora, ele falou o seguinte, que se nessa pandemia nós, a igreja, não sairmos mais pobres, nós não somos igreja. Por quê? Porque a necessidade, a demanda de ajuda aumentou. Aumentou muito, né? E a igreja tá e tem feito isso. Para os críticos de plantão, que acham que a igreja não está fazendo nada, é só sondar o que a igreja vem fazendo. É, o tanto de, de pessoas que a igreja está ajudando né? Muitas cestas básicas Eu não estou falando da nossa igreja Estou falando da igreja de Cristo Poderia fazer mais? Poderia Deveria fazer mais? Deveria Mas a igreja tem feito, tem feito. É, Eu não sei Na, na, na sua igreja né? Mas assim, eu, eu percebi uma demanda muito maior Pelos grupos da igreja A gente muitos pedidos Tanto de ajuda em oração Que aumentou muito tanto dessa ajuda social mesmo Fernagem. que aumentou bastante né eu acredito que, que que na sua também né com certeza a gente vê esse papel Da igreja, concordo com o pastor Gilberto né no, no momento uma peneirada a gente tem, acho que tem que muito entender é, a cada momento aceitando a soberania de Deus sobre as nossas vidas o que que Deus quer falar com a gente com cada momento vivido né o Gilberto falou aqui um exemplo, que antecipou um projeto da igreja a, da pandemia. Então, é, é a gente entender né, o que, que Deus está falando com a gente, o que, que dá para tirar de proveito daquilo, o que, que Deus está falando com a gente com esse momento. Eu vejo esse momento de pandemia, para o cristão, é um momento de chamada de Deus para o relacionamento individual, para o relacionamento... É, em secreto com deus com a aproximação de deus é eu vejo a igreja do senhor como de uma forma geral perdeu muito o, o mover profético porque as pessoas deixaram de se dispor a ser amigas de deus e deus procura o amigo né 33 11 fala que falava com moisés como face a face como um amigo e, e as pessoas perderam isso porque perderam a intimidade com o senhor Uh, os cristãos foram perdendo. Então, acho que o é um momento tanto do Senhor chamando cada um para aumentar o nível de intimidade, há um aumento do nível de intimidade, quanto também na questão familiar. Né? O inimigo trabalha para destruir as famílias, existe um mover, eu vejo, do inimigo para destruir as famílias e Deus quer proteger a família, que é o plano dele. Então, esse momento também que as pessoas tiveram que ficar mais em casa, é um momento que as pessoas têm que pegar para reestruturar as famílias. Muitos até cristãos colocavam até a igreja na frente Sim. da família e Deus, uma hora, ele também tem que perceber que Deus está falando, olha, você precisa também dar importância, o homem exercer o sacerdócio dentro da casa dele. Claro. Então, acho que todo mover de Deus, a gente tem que entender, senhor, o que, é que o senhor está falando? Qual, qual é a nossa lição? O que, é que nós precisamos aprender nesse período? Ajuda ao próximo também? Como a igreja tem ajudado mais Como? ao próximo nas ajudas? Então, é, é isso. A gente tem que tirar lições. Né? Nesse quesito familiar, né, eu acho que Deus resolveu o problema de tempo. Né? Porque a nossa desculpa sempre é o tempo. né Não tive tempo, não tenho tempo. Ali falou assim, não, então agora você está dentro de casa, agora você tem tempo. É, é uma questão muito interessante, cara eu, eu me apeguei muito numa palavra Esses dias agora Que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que temem ao Senhor Então quando fala todas as coisas, são todas as coisas Não tem exceção Então o, o, o doutor falou uma coisa muito interessante O doutor Mauí Falou muito uma coisa muito interessante que é assim Que essas coisas a gente precisa tirar proveito delas Tem gente que fica irritado Quando a gente fala, ah, mas tirou proveito Sim, Sim. essas coisas fazem a gente repensar é, só só para a gente ter uma ideia Aqui em Caratinga, como nós estamos falando Tem igrejas como o nosso caso, por exemplo Que está fazendo esse trabalho lá no Cazu, né Nas segundas, quartas, e sextas Tem orado é, Um outro pastor amigo meu aqui Por uma questão de este, eu não vou citar o nome Mas ele tem um trabalho que está acolhendo alguns, Algumas pessoas que dormem na rua Olha que coisa legal Eu já vi outras pessoas fazendo trabalho Lá em frente, a, a, fazendo um momento de oração Lá em frente o hospital, ali perto do UPA, é, um dia desse eu vi um grupo de irmãos espalhados pelas ruas fora evangelizando e levando uma, um, um armitex para alguém que estava na rua. Olha que coisa legal! Então a igreja saiu dessas quatro paredes né, e estava tendo que fazer o quê? Qual que é a necessidade do próximo? Qual que é a necessidade do um irmão? Qual que é a necessidade de alguém que está ali? Então isso é muito legal. Deveria ser um trabalho mais efetivo da igreja. Né? O único é isso. Precisou chegar uma situação dessa para a igreja fazer? Mas, ué, Deus tem as suas, ferramentas, tem suas né? ferramentas. Deus trabalha de uma forma, assim, muito pedagógica e a gente precisa aprender. O, o Almeida falou uma coisa também muito interessante e é quando a gente passa, é sempre o que eu penso, quando a gente passa por uma situação difícil, seja ela coletiva, né, ou seja ela individual, eu acho que a primeira coisa que eu pergunto é assim: Senhor, o que, que eu tenho que aprender para me poder sair disso aqui rápido? O que o senhor quer me ensinar com isso? E realmente é o que nós devemos perguntar. Porque de toda situação ruim, é dali que a gente tira, acho que, os grandes lições, os grandes aprendizados. E realmente, agora, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta. É, o que fazer em situações complexas que exijam de você, de mim, a decência como cidadão e a fidelidade como cristão. Quando às vezes há um choque entre isso. Quem quer responder primeiro? Pastor, <risos> essa eu vou deixar o mas... ah, senhor. É, não é, é? Tem situações que, que é tão. A complexidade é tão grande ali do momento que peraí, eu vou ter que falar uma mentira para me sair dessa? Aí eu vou ter que inventar uma historinha para me sair dessa É conveniente? É, é plausível a situação dessa? Eu acredito que não Eu penso assim que essas situações É uma frase até esquisita né? Uma situações assim de saia justa Isso revela o nosso caráter Eu gosto de uma frase do, do Mário Sérgio Cortella Ele fala um negócio muito interessante Que tem gente que fala assim Que a ocasião revela o ladrão A ocasião não revela o ladrão Só desperta o ladrão que já existe lá então isso é muito legal. Então eu penso que nós como cidadãos, independente de cristão ou não, aí está falando de caráter, nós não podemos é, titubear, nós não podemos vacilar em momentos que nos exigem uma decisão ali quase que a queima-roupa. Por isso que eu falo que nós precisamos lembrar que os nossos valores são inegociáveis. Ah, mas vai causar um dano. Que causa o um dano. Ah, mas eu... não, isso aí não tem como negociar valor. Então, isso é uma postura que não deve ser só minha como cristão, deve ser minha como, deve ser minha como cidadão. Porque se a gente manter essa postura, eu não estou ferindo, ferindo um princípio divino, e muito menos eu estou ferindo uma autoridade constituída por Deus. E, e é uma forma que eu penso, tá? E a gente tenta trabalhar dessa forma. Ah, mas você nunca falou besteira ou nunca falou coisa errada já? E, e o que a gente precisa fazer quando acontecer? Pedir perdão e consertar, reparar o problema e pronto, acabou. Tá? Então, em momentos assim, que nos exigem uma tomada de decisão enérgica, eu não sou obrigado a dar uma resposta aqui, uma roupa. Eu posso pedir um tempo para pensar. E geralmente, quando eu peço esse tempo e vou buscar a Deus, vou orar, vou buscar uma solução de Deus, Deus sempre tem uma saída para a gente. Você tem um discernimento. Sempre. É o que eu costumo fazer isso também. Não, não decidir no impulso, né, em de virtude dessas com situações complexas, né? vou colocar um exemplo prático aí, quando teve as proibições né, de reunião, tem algumas reuniões de irmãos <risos> em Cristo e tal, aí fica naquela, é para reunir mesmo assim, vamos reunir mesmo assim, não vamos, e aí começa até a citar exemplos bíblicos, né, mas Daniel foi proibido e orou mesmo assim, <risos> <risos> e, aí, é, e a não. gente fica naquela saia justa, e o que eu paro para pensar é sempre na questão da obediência. Se alguma ação minha pode acarretar em violação algum princípio, algum mandamento bíblico, eu tenho que deixar de fazer, eu tenho que abrir mão, ainda que seja minha vontade, ainda que seja... É, a, a, aquela vontade de estar juntos, estar em comunhão ainda com os irmãos, com o Senhor. Mas se há a possibilidade de entrar em desobediência, eu tô entrando numa área que, que só vai gerar perda na minha vida. Então eu acho que o cristão ele tem que zelar sempre para obediência. E a gente tem que lembrar que na palavra de Deus é, é uma obediência completa. Não adianta a gente obedecer uma parte da Bíblia e e deixar de aplicar outro que nós podemos entrar até em apostasia, né? Se colocar em uma uma posição, um, um um princípio é superior a outro. Então a gente precisa ter uma obediência completa à palavra de Deus. Então é isso que eu tento é, colocar as minhas decisões e sempre tentando fazer com calma, buscando a orientação do Senhor para isso. Almir, nosso tempo está encerrado, né? Foi um prazer recebê-lo aqui. Que Deus abençoe grandemente você, toda a sua família. Muito obrigada mesmo. Pastor, Deus abençoe o senhor, né? Amém, Senhor Carol. de casa. Verdade. E eu queria que você encerrasse, né? O pastor vai despedir e que você encerrasse, deixando uma mensagem para o pessoal de casa. Bom, eu queria agradecer muito esse convite, tá? Estou à disposição, é sempre bom. Ah, tendo essa oportunidade, ainda mais de falar da Palavra de Deus, uma coisa que muito. o coração queima por isso. E estou à disposição, depois se tiverem perguntas, espero ter colaborado aí da melhor forma possível. Muito obrigado pelo convite. E agradecer também, né, Carol, o convite, agradecer ao nosso irmão em Cristo, o doutor Almir, por estar aqui com a gente. Eu acredito que nós somamos assim, muito a, a essas experiências. E ter uma autoridade falando juntamente com a gente nesses dois lados, né? uhum. tanto o lado profissional quanto o lado cristão, isso é bom demais. Então, eu estou muito obrigado. E, Carol, obrigado pelo convite também. Tamo junto aí.